João Cândido Portinari. Quem sou eu para merecer esse título honroso de buziano? Eu que venho aqui nos anos bissextos, nem tão pouco, né? Não, mas você... Houve um tempo que sim, né? Houve um tempo em que... Como é que você descobriu? Você é um homem do mundo. Veio descobrir búzios. Olha, essa história nem eu mesmo sei direito, de... Porque eu tenho a impressão que meu tio Teófilo que era casado com a minha madrinha, a tia Olga, que é a única irmã de meu pai que ainda vive, ela tá com 99 anos, né? O tio Tchófuga, ele vinha aqui... Você talvez tenha conhecido o irmão dele, que era um grande cientista brasileiro, foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, que era o Tidish, Aristides Leão. Sim. Tem a famosa né? curva de Leão e tudo, Isso. né? Então, uh, eu acho que eu vim para cá quando eu era criança, mas eu não tenho nenhuma lembrança disso. A primeira lembrança que eu tenho foi quando eu voltei do exterior, que eu passei 10 anos fora, né? Você aí, passou 10 anos na França passei, estudando? Passei 6 na França e 4 nos Estados Unidos. Hum. Assim, né? praticamente direto. Quando eu voltei pro Brasil, em meia, eu aí, no ano seguinte eu vi abusos. E peraí que eu vou te dizer já como é que foi. Eu conheci o, o Cadu, o Carlos Eduardo Milos Pedreira, fiquei muito amigo dele, e através do Cadu, conheci o Otavinho, conheci a Ritinha, conheci uma opção de gente, comecei a vir para cá, eu não tinha casa, não tinha nada, eu vim assim, né? eu me lembro da primeira vez que eu vim, aliás, é, foi antes disso, eu nem conhecia ninguém, eu vim sozinho, de carro, e vim dirigindo, e fui entrando assim, pela orla, né, e fui parar ali, Ali onde tem a, a colônia de pescadores, sabe? Ali onde, tem, onde tem aquele cais ali na ponta, quando você vira para os ossos, assim, foi parar ali. E tinha ali uma casa, em frente à casa tinha uma canoa. E dessa canoa saíam várias pernas, assim. Tinha um monte de gente ali, deitado na canoa, conversando. Aí eu achei aquilo legal, parei o carro, estacionei o carro ali do lado, cheguei, fiz amizade com aquele pessoal. Quem era? era o Lulu, que era pescador, o Kakaka, que, que, que era uma figura extraordinária, um advogado, negro, feito sujeito que de vez em quando nem encontro com ele, Hugo Quinderê e tinha uma turminha que ficava naquela casa em frente à canoa. Resultado, Eu fiquei uma semana ali, nem voltei mais para o Rio, fiquei uma semana com eles, e, e, Tirou e, o violão É, tirei o violão, exatamente Eu peguei o violão, violão é um grande fazedor de amizades né? Violão você chega, faz amigo na mesma hora E aí passei a vir toda semana Eu, eu tinha um jipe naquela época Passei a vir toda semana e, e frequentar esse pessoal Eles pescavam muito em Arraial do Cabo e, e aí passei a frequentar eles, a gente tocava violão, a gente ficava ali, mas não tinha nada, né, o Búzios não tinha nada, era, era, aquela, era aquela costela de vaca, de Cabo Frio até Búzios, né. 67 isso, né? É 67. Você, Quanto tempo tu levava do Rio até aqui? Quatro horas mais ou menos, às vezes mais até, porque às vezes você não, não queria pegar as barcas, porque tinha muita fila para as barcas, então você fazia toda a estrada do contorno, ia até Cabo Frio, ia pela... pela, pela era a estrada que vinha pela serra, né, lá por cima, eu me lembrei agora até, parava, parava lá em cima, né, aí descia, Aruama, Cabo Frio. E de Cabo Frio, a Búzios tinha aquela estrada de, de chão que quando chovia ficava um rio assim, né? E, e, e tinha aquela costelinha de vaca que você vinha. Né? Então era, era uma, uma aventura aquela viagem. Né? Aí eu conheci, o, aí que eu conheci o Cadu, passei a frequentar a casa dele tinha uma casa na Praia do Canto uma casa lá na Praia do Canto, aí passei a frequentar, nós fizemos um ambulatório em homenagem ao irmão dele que tinha desaparecido numa pescaria, pescaria submarina, foi uma, foi uma tragédia, né, era o Mário, Máriozinho, Mário, Mário, Mário Brilhante Pedreira, que não se encontrou nada, nem o pé de pato, nunca se encontrou, então, foi uma coisa trágica, veio o helicóptero procurar e tudo, né, e a gente fez um ambulatório. A gente trazia remédio, trazia a mala de remédio do rio. Era do rio. aquele lá o no laboratório. É no quando... Toríbio, Farias? É. Não, ela é, é quando você chega em Búzios, assim, você tem o McDonald's aqui, não tem? Você tem, tem o McDonald's. É, e tem as lojas americanas em frente Isso. ao McDonald's. Se você continuar em frente, você vai entrar na Praia do Canto. Isso. Então você entrava na Praia do Canto e tinha uma servidão que ia para o mar. Isso. Eu tenho fotos. Ainda disso. tem. Aí onde tem tinha, fotos. Onde, onde tinha esse assim, ambulatório, ambulatório Mário Bolhões Pedreira. E aí fui conhecendo todo mundo, né? conheci uh, o, o boy Sampaio, conheci o Jeitoso, conheci o Fidélis, Maral Peixoto, o João Batista Figueira de Melo, toda aquela o David Zink, né? toda a turma que frequentava Noelza Guimarães, que tinha sido minha colega de, de Colégio Andros. E da Liz, do Bonk, enfim, a gente podia continuar citando os nomes aqui, além do pessoal local, que a gente a gente andava muito com, a, com o pessoal da terra, né? Maguinho, Percílio, né? toda aquela turma que é daqui da terra, né? Pacato, na época Pacato era um, ele tinha feito um bar onde tinha batucadas américas ali. Em frente ao Pacato era o Aquele. Como é que chamava? Aquele era o Maia. O pacato era onde? O pacato era onde hoje é. é perto ali do, do Bar do Zé. Sabe onde é o Bar do Sim. Zé? Ali na Orna? O pacato era quase na esquina. Era, aliás, era na esquina. O pacato hum. era na esquina, onde tem agora aquela bi, acho que é a bi, né? Era ali. O pacato era ali. E em frente ao pacato era o Maia. E era uma estrada de chão. Depois o Maia virou Raul. O xará lá, uhum. virou Raul, fez um restaurante ali melhorzinho, né? Mas foram, falando de 67, né? Quer dizer, era, era um paraíso. Eu estava mostrando para a Mônica umas fotos aqui, em que você vê este lado da praia sem nada, zero, só areia e, e mato. E o lado de cá, igual. Você tinha aquela, aquela, aquele morro lá sem, sem construção nenhuma. Eu acho que essa aqui foi a primeira casa construída aqui no João Fernandes. Não tenho Atua certeza, a casa mas aqui. acho que foi a primeira. Boa noite. Queria se apresentar a Lúcia, é Raul, não, não, não Mônica. Mônica. Escópio, tem dono? Tudo bom? É então... seu? Não, vocês você contaram, tudo bem. bom.